Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou o Mike e, e esse eu sou é o TV, Cores. Cores. Então, o TV em Cores. O também Cores já começou bem legal, porque essa não é a primeira vez que a gente grava o vídeo. Da outra vez a gente esqueceu de ligar o microfone. Então, era o <risos> um vídeo perfeito. perdeu presente. o vídeo inteiro. Bom, passada toda a vergonha, a gente tá aqui pra falar de cultura nerd na perspectiva LGBT. Kelly, é e G. A gente acha muito importante criar esse espaço porque a gente acha que falta um lugar onde a gente possa debater com realmente diversidade toda essa cultura nerd que é muito legal. Porque assim, por mais que o pessoal chegue e fale que tal episódio, tal série teve uma atuação muito boa, uma direção de arte linda, uma edição ótima, às vezes a gente fica feliz. Porque a lésbica está viva. Porque o nosso casal preferido finalmente se beijou. Porque aquela personagem que você gosta daquele jogo é lésbica. Não, calma, <risos> eu tenho um mais. Porque quando você começa aquele jogo, você descobre que todos os seus companheiros são bissexuais. E isso <risos> falta. A gente a gente sente muita falta de comemorar sobre isso. <risos> a gente fica tão feliz. Mas a gente não tá aqui só pra isso. Apesar de ser muito grande e muito importante, a gente tá aqui pra falar sobre outras coisas que também importam. Como, por exemplo, o machismo. Eu encho o saco Mick toda hora por séries que ele gosta e que eu sempre vejo problema. E eu acho que o mais legal aqui é exatamente colocar um outro ponto de vista que não seja só o seu próprio. Então, a gente já começa aqui com duas pessoas que, principalmente o Julia, a Julia ela consegue ter uma visão muito maior que a minha. Assim, isso é fato. E a gente tá querendo chamar exatamente mais pessoas, um pessoal que seja como a gente, que possa trazer mais, que possa trazer mais pontos de vista. E quanto mais, melhor. Quanto mais LGBT, gente quanto mais diversidade a gente tiver, melhor aí a... pra todo mundo. E a gente quer muito que vocês participem porque a gente precisa de gente como vocês. Como ah, a gente. É. Né? E a gente quer que vocês venham com a gente, porque a gente não vai ser nada sem vocês. A ideia é da gente ficar junto e crescer cada vez mais. Comentem, curtam, puxem a nossa orelha, tudo isso. Por favor, se inscrevam. Por favor, gente. Vamos se amar. Curtem esse vídeo e Aper, apertem o sininho lá, gente. O sininho muito é muito importante. importante, porque com ele você vai poder receber notificações quando sair vídeo novo. E assim, é também importante para outros mentiros, mas mais para a Júlia. Muito importante para mim. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. tchau.